Você havia projetado algo para a sua vida e de repente aconteceu alguma coisa que frustrou o seu projeto? Isso aconteceu com o grande homem de Deus no passado. Ele iria se tornar o rei da maior dinastia do mundo, o reino do Egito. Mas Deus mudou completamente os seus planos para o seu próprio bem e ele enxergou isso, percebendo que Deus tinha algo melhor para ele. Hebreus capítulo 11, versículo 27, diz assim, Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Para Moisés, os caminhos de Deus eram melhores. Ele tomou a melhor decisão de sua vida. Ele aceitou a correção de Deus. E Deus, para salvá-lo, permitiu que acontecesse algumas coisas na sua vida. Deus não faz o mal, nem nos incentiva a fazer o mal. Mas Ele permite que a gente dê algumas cabeçadas para que possamos aprender, nos humilharmos e sermos pessoas melhores. Isso aconteceu com Moisés. E isso acontece na nossa vida também. Se Deus percebe que estamos tomando um rumo que não é o rumo de Deus, ele permite algumas coisas para que nós possamos ter uma nova chance e sermos pessoas transformadas. Que no dia de hoje, Deus possa mudar o rumo da nossa história, da nossa vida e possamos aceitar os seus propósitos e os seus planos. Deus te abençoe.